Qual a melhor época do ano para gerar renda extra? Essa é uma dúvida muito comum que nós recebemos aqui também. Eu sou Elias Leles e aqui no nosso canal nós te ensinamos como é possível você gerar renda extra através do limite do seu cartão de crédito e dos seus gastos do dia a dia. Já peço aí, se você ainda não é inscrito, que se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like aqui embaixo. Então vamos lá, quais são as melhores épocas do ano para você gerar renda extra? Basicamente pessoal, todos os dias do ano, todos os meses, nós temos inúmeras oportunidades para geração de renda extra. Mas não podemos mentir, não podemos aqui omitir o fato de que em algumas de, determinadas épocas do ano ocorrem mais promoções, então ocorrem mais oportunidades. Então, em determinadas épocas, você vai conseguir aproveitar mais, você vai conseguir gerar mais render. E quais são essas datas? Então, você tem que entender que sempre vai ser essa, as datas que a gente já tem padrão de que todo ano acontecem promoções, que é no aniversário dos programas de fidelidade das companhias aéreas no aniversário dos programas de fidelidade dos bancos. Você não sabe qual é? Então, vamos lá. Programa de fidelidade das companhias aéreas, Latam, PES, Smiles e TudoAzul. Programa de fidelidade dos bancos, Esfera e, TudoA, Esfera e Livelo. E também nós temos o IUP. Esses são os três principais programas. Os demais não têm tanta relevância assim. Então, essas datas, elas são muito importantes. Então, aniversário dos programas de fidelidade das companhias aéreas e aniversário dos programas de fidelidade dos bancos. Além disso... Do, é, alguns, alguns bancos eles promovem algumas campanhas em, no aniversário é, em seus anivers, na data de seus aniversários como por exemplo a Caixa, normalmente em janeiro ela lança uma promoção de transferência fantástica, onde a gente pode ter bônus aí de até 160% Então, e além disso né, nós tem, da, temos datas comemorativas, como por exemplo dia do cliente, nós temos a Black Friday nós temos o Natal, são datas muito características, dia do consumidor que pode o que? Pode contribuir para que nós consigamos aí gerar ainda mais renda extra. Então, anote essas datas aí para que em 2023 você consiga aí aumentar começar, ou aumentar né, se você já gera renda extra, utilizando o limite do seu cartão de crédito e seus gastos do dia a dia, ou se você ainda não gera, para começar a gerar renda extra em 2023, através desses benefícios, sem precisar gastar mais para isso, sem precisar trabalhar mais para isso. Então, esse é o assunto do vídeo de hoje. Agradeço a sua atenção. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.